Afinal, a favela realmente venceu, ou é apenas uma frase vazia, com o intuito de se autopromover? Como um morador de periferia, também sou bombardeado com a frase a favela venceu. Seja em músicas de funk, textos de redes sociais ou até mesmo no dia a dia. Caminhando pelo bairro, afinal, será mesmo que a favela venceu? Em uma pesquisa realizada no ano de 2021, quase 70% de moradores de favela não tem dinheiro para comprar comida. Visando a realidade atual do bairro que moro, vejo que a fome ainda está longe de ter uma solução. É evidente os que conseguiram se sobressair e continuar seus objetivos, merecem seu devido mérito. Mas, relativizar de uma maneira geral, se eu vencer, a favela também vence, é tapar o sol com a peneira. É um tema... Vale a pena ser debatido, para mostrar que tudo bem se vangloriar por ter conquistado aquilo que tanto almejou, mas é uma conquista sua, não da favela em si.